Oi! Gestão da paisagem e o urbanismo convencional. Vamos dar sequência aos vídeos que a gente está vendo. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto. hoje quem nos acompanha ao fundo, fazia tempo que não, não tinha disso. Felipe Glass. Vamos dar uma olhada e aprofundar um pouco mais nesse tema do urbanismo convencional que pensa as coisas de maneira em relação às águas, de jogar essas águas, de levar essas águas o mais rápido possível para o fundo de vale. E aí a gente começa a, a potencializar alguns, ou criar alguns problemas e potencializar outros problemas. À medida que um bairro novo vai tendo suas casas construídas, essas casas vão impermeabilizando também o solo. E a gente vai ver no vídeo de hoje, que além de poucas bocas de lobo que tem o lugar, a rampa é muito declivosa né? e as casas acabam jogando para a rua a água que é captada, a água de chuva que é captada no terreno, porque esse terreno provavelmente já foi todo impermeabilizado. Ao invés da gente deixar locais para essa água infiltrar, a gente cobre todo o terreno e joga essa água rua. Na hora que a gente faz isso, parte dessa água vai correr por cima do leito carroçável, por cima da rua, e parte dela vai ser absorvida ou engolida pelas bocas de lobo e vão descer a rampa. Agora imagina, a gente vai ver é, algumas é, estruturas ali que indicam para a gente o acesso à tubulação, mas elas não indicam se é água de chuva ou se é esgoto, então, imagina que numa chuva forte, é, isso tudo pode ser jogado para o alto, dependendo da quantidade de água que chega até o fundo desse loteamento. E o loteamento termina numa pequena mata, né, em que a água bate naquele lugar, passa por cima e desce o morro para as casas que estão embaixo. Não é a melhor maneira, talvez, de fazer as coisas, pelo menos de acordo com a visão das ciências ambientais que, que prevê a inter-relação entre as coisas. Ou seja, quem planejou é, esse empreendimento, ou, ou, os planejadores, normalmente, eles não consideram as áreas de entorno para fazer o seu planejamento. Então tenha um, um determinado espaço para planejar as coisas, debruça-se sobre aquele espaço. É, não estou dizendo que isso é, é bom nem ruim. Estou dizendo que é assim que vem acontecendo, né? mas que não precisa continuar acontecendo assim. Então, a gente tem que olhar para o ambiente de entorno para ver quais são as relações, quais são os danos eventuais que a gente pode causar no outro lugar, ou os eventuais problemas né? que quem fez antes da gente pode estar tá jogando para a gente resolver. Ok? Então, em outras palavras... O planejamento deveria ser, e cada vez mais é, em termos de microbacia hidrográfica. Vamos dar uma olhada no contexto geral antes de planejar o específico. Vamos ver o vídeo. Veja desse lado, reproduzindo a mesma coisa do outro bairro, a rampa, uma declividade alta, descendo direto, sem ter nada que, que pare. O que tiver de água, lixo, contaminantes, isso tudo vai descer para o morro e vai chegar rapidamente no fundo, no, no fundo de vale. As casas estão sendo construídas por aqui, cada vez mais impermeabilizando o terreno. Né? E aí com isso a gente vai contribuindo para problemas futuros aqui na região. Novamente, uma outra rua já com mais casas e a gente começa a perceber. Olha só, a rua impermeabilizada com declividade alta. As casas todas aqui ocupando quase todo o terreno. Toda a água que cai nesses lotes, antes ela tinha a possibilidade de infiltrar no terreno. Hoje, como está tudo impermeabilizado, essa água vai ser canalizada e vai ser mandada direto para a rua ou para a galeria de águas pluviais. Daí que se a gente reflete um pouco mais sobre as consequências disso, a gente começa a perceber algumas coisas que podem e é bem provável que vão acontecendo ao longo do tempo. Então a gente já viu que se não tem nada segurando essa água por aqui, toda a água que estaria aqui, que poderia infiltrar, hoje ela desce direto para o fundo do vale e potencializa a possibilidade de enchente no fundo do vale. Isso durante as águas. E durante a seca? Durante a seca, a tendência é acontecer o processo inverso. Como não entrou água no solo, durante a seca a gente vai ter menos água atravessando o solo e chegando até a calha do ribeirão. Porque de onde é que vem a água que está no ribeirão? Ela vai melejar a partir do solo, é a partir da terra que está em volta dele. Agora, se não entrou água por aqui durante o período da chuva, porque está tudo impermeabilizado e a água desceu tudo direto, se não entrou água no terreno, essa água não vai sair aqui embaixo. Então, a tendência é diminuir cada vez mais a quantidade de água que chega no fundo do vale durante a seca. Em outras palavras, no período das águas, a gente vai ter um excesso de água chegando na calha do ribeirão e aí potencializando a possibilidade de acontecerem enchentes e durante o período da, da seca, a gente vai ter menos água chegando no ribeirão correndo o risco de diminuir ou até, ou até secar esse ribeirão durante a época das águas, da, da seca. Se a gente está numa cidade que depende da água desse ribeirão para o consumo da cidade, a gente tem aí um problema no médio e longo prazos. À medida que esse processo de urbanização nesses moldes, nesses termos, ele vá se reproduzindo. A mesma coisa vai acontecer na zona rural. Por que, que a mina está secando? Porque de alguma maneira já não está chegando água dentro do solo. Porque é essa água da chuva que infiltra no solo que vai virar a água de mina depois, que vai virar o ribeirão depois. Então, em todo lugar a gente ouve dizer que a mina secou, que o ribeirão antigamente tinha muito mais água do que tem hoje. Isso, a explicação... É essa. Está né? entrando menos água dentro do solo, portanto está saindo menos água lá no ribeirão na época da, da seca. E na época da chuva está chegando muito mais água, água turva, água barrenta, né? que quando ela chegar no fundo do vale ela vai se depositar no, no fundo, na calha do rio, e aí potencializa ainda mais os eventos de inundação. Descendo a rampa, vamos seguir o caminho que a água faria durante uma chuva mais intensa. Olha, aqui em cima, uma boca de lobo, até então a única boca de lobo que eu percebi aqui no lugar. Vamos seguir a água para ver qual o caminho que ela vai tomar. Em algumas casas a gente percebe uma saída de, de água, provavelmente água de chuva, né? em vários lugares ali, ó. uma segunda boca de lobo com a saída de água, então a água que cai no terreno das pessoas, das casas, né que está impermeabilizado ela vai correr para a rua, e de quando em quando, em toda essa rampa, apenas duas poucas de lobo. E aqui uma primeira entrada, indicando então que aqui no meio da rua, por baixo, corre uma tubulação para a drenagem da, da água de chuva que vem caindo. Na sequência, uma rampa ainda mais acentuada, e eu vejo lá embaixo um, um outro acesso. Vamos chegar até lá para ver. Mais uma boca de lobo. E todo esse trecho a água seguindo pela rua. E uma segunda boca de lobo. E aqui o acesso à, à rede de drenagem. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente ver mais alguma coisa. Olhando da parte de baixo, a gente vê que toda essa água que vai descer por aqui, ela vem pela superfície e vem também canalizada só de um lado da rua pela boca de lobo. E vai chegar até aqui. E aqui a gente tem uma indicação de que o, a canalização deve seguir aqui pela rua. Aqui a gente já pode começar a desconfiar de algumas coisas. Na hora que todos esses terrenos estiverem ocupados, a quantidade de água que vai descer aqui vai ser a cada ocupação um pouco maior. Existe uma certa possibilidade, eu não sei qual foi o dimensionamento feito para cá, mas a quantidade dessa água toda, quando chegar aqui embaixo, pode acabar retirando esse tampo de ferro daqui e extravasando na rua. E, eventualmente, se juntando com a água que desce pelo pavimento. E aí vai chegar até aqui, aqui a rua segue na perpendicular, não tem saída para a parte de baixo, e quando a gente chega para conhecer a parte de baixo, aí a gente vê uma rampa ainda maior, um corte de terreno feito a quase 90 graus, e é relativamente fácil a gente imaginar que toda essa água aqui chegando, ela deve ultrapassar essa barreira pequena e descer aqui por esse morro. Imagino que seja assim. Olha, a gente começa a ver as raízes de algumas árvores expostas, o que é indicativo de que a água passa por aqui e desce. O chão aqui, o solo aqui está lavado, um pouco mais abaixo a gente percebe algum acúmulo de, de folhas. Desse outro lado a gente tem outros indicativos, os gravetos posicionados morro abaixo, Possivelmente indicando que esse trecho todo aqui, ele é lavado pelas águas que descem aqui pela rua e no que vai lavando, vai direcionando os gravetos que estão por aqui. Essa água toda desce para a residência que está instalada ali embaixo. Então é isso por hoje, a gente para por aqui. Tem mais um vídeo mostrando isso e depois a gente entra em Possíveis Soluções. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!